my type Bora, galera, bora. Meu Deus. <coughs> 15, onde você mora? Eu moro aqui em casa, Liz. E você, minha guerreira? Brincadeira, eu sou de Goiânia, mano. E você? Goiânia, Goiás. Coisa linda, coisa boa. Vambora, esquece. E aí, galera, eu preciso pensar aonde eu vou startar, hein, mano. Fazer aquela clássica pergunta que eu faço direto. Se você estivesse no meu lugar, mano, aonde você iria startar esse jogo, mano? E por quê, mano? No Blue Inimigo? Caramba, peraí. Você tá no Blue Inimigo mesmo? Mas sem worth, não, mano. Não sei se você falou na brincadeira ou na sinceridade não é worth não Você tem que saber o que você tá fazendo Senão fudeu Mano, meu PC travou Que isso, véi Uai, FPC, galera Caramba, vocês viram que deu FPC, mano Caralho, o PCzinho tá indo pra casa, mano Tadinho, mano Deixa eu fechar os sites aqui Nossa, galera Olha, olha, tá travando, mano Tá na hora de investir no PC novo, mano Esse ano, esse ano sem falta, mano Esquece, urgente Na hora que eu fui pegar o almoço hoje Até conversei com a minha mãe sobre isso, mano eu Vou arrumar tudo aqui, tá ligado Vou arrumar tudinho, tudinho, tudinho Acho que eu vou... Ai, não reseta não, sapo! Valeu, falhou. Tá, merda, vai perdi mó tempo aqui, véio. mas tá tudo bem. Se eu conseguir chegar ali daí vai, tá ótimo. Bom, ele acabou de wardar, eu vou lá tirar o ward dele e deixar o wave ruim assim. Nossa, que pena, Camille. Seria uma pena eu ter chegado na hora, hein, Camille. Vou dar uma sugada na wave de leve aqui e vou deixar a wave boa assim. Wave frisadinha com sucesso. O Zed só tem golem up. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Aliás, eu acho que ele tem golem up, né? Eu vou checar aqui. Pera. Tem golem up. Posso esperar a Camille aqui matar ela. Se o Trinda tá chegando na T2, na T1, é porque a Camille também tá por aqui, mano. Camille deve tá chegando. Dito e feito. Chegou. Ah! O Zed veio reto também, mano. Suga, suga, suga. Eita. Vai, Trindão. Representa, pai. Representa. Nós falou tão bem de você. Representa, matou. Caralho, o cara não vai morrer, mano. Não é possível. Mata esse cara aí, Zedon. Aí, beleza. Esse aqui é o famoso, tá ruim, mas tá bom. Zedão tá giga, Zedão vai tá do tamanho do atrarolho, mas vambora. Será que tem dano, mano? Eu acho que não tem dano. Que isso, ele tem flash ainda? Poxa, eu jurei que eu vi ele flashando. Pô, aí é foda, mano. Agora eu posso morrer pro Zed entrando aqui, tá ligado? Vamos lá, tem que pagar o preço, mano. Vou, vou dar face check, sem medo. Ah, acabei de falar que eu ia morrer pra ele de ter feito... Ó, oh, flashou e não vai me matar. Flashou e não vai me matar aqui, galera. Agora se eu morrer entrando aqui, fios, Mas eu vou entrar. Ah, mano. Mas eu só... Bora, família! Valeu, Akamari. Brigadão pelos seis meses de samizão com a gente aí, meu Relíquia. Só agradece o apoio, filhão. Caralho, velho, entrei na mente do cara, galera E eu joguei sem medo, mano Vocês viram o tanto que eu curei, mano? Sabia que se eu mamasse a galinha, eu ia curar muito O meu W revela a galinha Já que o meu W revela a galinha Eu fiquei focando smite já na galinha, mano Fiquei full focando smite, galinha foi revelado Conseguimos lançar a brava, mano Coisa linda, galera Coisa linda Quero fazer Aronguejo só Rumble. Oh, morri mas eu só vi a cabecinha, velho. Mais um mestre para uma melhor que três. Ah, trolei, velho. Trolei, mas tá worth, né, galera? Nossa, eu tinha Ou! Eu tinha zona esse pá, mas não sei se ia mudar. Ai, se nice, o cara solou, então o flash que nós tirou foi lindo. EZ fez história. Trindão tá suave no top. Vambora. Tô virando mono-eco, tô ouro 3, tem alguma dica? Sold, você tem que saber o que você tá fazendo, mano. Você tem que pensar pra jogar, aprender com o seu próprio erro, entender pressão e como ela impacta no seu jogo. Saiba jogar pelos objetivos, saiba guivar objetivos também, não tem como pegar tudo. E se vira, Sold. Acho que falar um se vira pra você também é bem importante, mano. Só se vira, paizão, você consegue lançar braba, eu... Sou mais você nessa guerra. Esse aqui não entendeu, foi nada. Pena que não vai ter dano pra matar ele, eu acho. Nice. Ih, Zedão, tô na sua mente, velho. Tô na sua mente, Zedão. Ah, tem uma leona aqui, velho. Ah, mano, tem uma leona top, velho. Dale, família! Nós tá na mente dos caras. Chama nessa porra. Uh, que cara bom de zoe. Que cara bom de zoe, mano. Caramba, eu tenho a impressão que essa Camille é tanque, velho. A gente só sai disso aqui, hein, mano. Mano, de novo tem uma Leona aqui. Agora eu morri, mano. Tentar não dar kill pra Camille. Demo kill pra Camille. Trendão, se você sair vivo, eu te dou um beijo, pai. Trindão sai vivo, eu dou um beijo nele. Saiu vivo? Não! Ah, ele lutou. Sim! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Caralho, mano. Duelo de gigante, que porra é essa, velho? Trindão é foda, né, mano? O cara foi lá pra site e te levou a torre pra caramba, velho. Tá morto, hein, cara. Isso tá morto e não sabe, O <risos> cara morreu pro último gominho de, de hit dos minions ali Corre pra porra essa desgrama, hein, mano Puxar o wave legalzinho aqui Posso roubar a jungle do rapaz aqui ainda Vambora, galera, vambora Aparece na partida de vocês, galera, Mordekaiser jungle, velho Eu acho bem forte, papo reto Caralho, eu fui fumado, mano Será que dá pra sair? Olé Ah, apelou, apelou, apelou Mata ele aí família, cobra ele, Meu, meus meninos chegando, meus pitbull Mata esse safado aí, boa Pai tá bom de smite hein galera, chama Eu vou dar chase nesse cara, eu quero é que se foda Fui pagar de folgado, quase que eu quebrei a cara, mano. Mas tamo vivo é o que importa. Esquece, galera, esquece. É pra entrar na mente dos caras e eles ficarem tiltados. Vambora. Vai dar boa, deu boa, deu boa. Só pega. Valeu, Pertolion, mano. Obrigadão pelos dois meses de subzão com a gente aí também, meu príncipe. Só agradece o apoio, papai. Vamos o Baron aqui, mano. É, vai ter live amanhã? Vai sim galera Amanhã vai ter live do Uezinha, Só que eu vou fazer uma stream mais curta amanhã Porque é aniversário do meu sobrinho mano. Então eu vou fazer a stream, será umas 5 horas de live talvez Jogão mano Acabou Não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o like para mais conteúdo como este Ah, vamos nessa minha galera Ative o sininho